fala aí galera você que como eu é louco por drywall pessoal nesse vídeo eu quero falar para vocês algumas formas que você pode fazer o revestimento em paredes porém antes eu quero já te pedir deixa o seu like deixa aí o seu comentário é o teu comentário pode ser um comentário me dando ideias para fazer novos vídeos como um comentário dizendo se você já passou por algum tipo de situação parecida. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante para que o canal venha a crescer e o YouTube possa sempre estar te notificando quando colocarmos aqui novos vídeos, ok? Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, hoje eu estive conversando aqui com um aluno, né? Ele veio aqui para comprar umas ferramentas, um ex-aluno, ele veio comprar umas ferramentas e ele me fez uma pergunta sobre a questão é, para ele poder fazer o revestimento na casa de um cliente. Ele fechou o forro e esse cliente quer fazer um revestimento também para poder melhorar a questão acústica com a parede do vizinho. Então ele me perguntou como é que ele poderia fazer, se teria que ser com montante de 48, com montante de 70 ou com montante de 90, o que, que seria melhor nessa situação em que o cliente quer que melhore a acústica, né? O isolamento acústico. Então bora lá, pessoal. O revestimento, pessoal, ele pode ser feito colando a placa direto na parede. Né? Porém, no caso desse aluno, não serve essa situação. Porque na situação desse cliente, ele precisa colocar lã de vidro. Aí ele perguntou se faria com 48, 70 ou 90. E eu dei a seguinte ideia para ele, pessoal. Você pode, da mesma forma que você faz uma parede deitada... né? E quando é que eu faço uma parede deitada? Quando eu faço um forro com montantes. Da mesma forma, você pode também fazer um revestimento pessoal com perfis de teto. Ou seja, você pode fazer um forro em pé. E essa é a maneira que vai ficar barato o teu revestimento, tá ok? Vai ficar barato, vai facilitar mais para você conseguir fechar a obra com o cliente. Porque o montante aqui no Rio, ele custa pelo menos 30% a mais do que um perfil de teto. Então é melhor você fazer com um perfil canaleta, que você vai economizar aí 30%, pelo menos, na ferragem. E aí foi a ideia que eu dei para ele. Nessa obra aqui, por exemplo, em Botafogo, nós fizemos todo o forro, é, todo o revestimento, e foi uma área grande ali de revestimentos, porque a arquiteta queria sumir com alguns é, dentes ali de colunas, né? e ela queria esconder alguns dentes desse, em outras áreas ela queria, queria criar um detalhe, até porque ela iria encaixar ali armários, iria colocar papel de parede, ela vai fazer uma decoração bem legal lá, que a dona Marília sempre faz decorações muito legais, né? Então, ela pediu para que a gente fizéssemos lá um revestimento, e o que, que nós fizemos lá? O revestimento com perfis de teto, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, é muito simples tá pessoal o importante sempre pessoal quando você fizer um revestimento você escolhe esse revestimento travando ele na parede para que para que ele não fique um revestimento flexível então você coloca ali um Lzinho né trava no, no, no perfil independente se ele seja um montante ou se ele seja um perfil canaleta você trava ele e dessa forma esse revestimento vai ficar um revestimento firme, um revestimento seguro e que vai sim atender ao seu cliente, ok? Por exemplo, no caso dessa obra que nós fizemos ali em Botafogo, não foi necessário colocar é, lã de vidro. No caso desse aluno, vai ser necessário colocar lã de vidro. E isso ele pode colocar lã de vidro independente se o revestimento for... De, de com montante ou se o revestimento for com perfil de teto não muda nada absolutamente nada o que muda é que um revestimento vai ficar mais barato que o outro se eu uso perfil vai ficar mais se eu uso perfil de teto certamente vai ficar mais barato que se eu usar montante tá ok então fica essa dica aí para você tá bom você pode fazer revestimento colando a placa na parede ou você pode fazer usando perfil de teto a não ser se for uma exigência de algum projeto que pede para que você use montante Não tendo projeto, não tendo nenhum tipo de exigência desse que eu estou falando aqui Você pode fazer tranquilamente é, usando o perfil de teto Fica essa dica aí para você, tá galera? Se não deu like, dá o like, ajude o canal a crescer Tamo junto, família de loucos por drywall It's <risos>